Bem-vindo a mais uma videoaula. Clique no menu Abrir, Projetos, Aula 12, onde foi salvo o nosso arquivo de estradas. Clique no botão Abrir. Lembrando que aqui estamos no módulo de estrada. Configure para ângulo horizontal o cadastrar dados. clique no botão salvar limites os relatórios o formato texto a definição da estrada dê um clique duplo em eixo você tem o eixo da estrada com as estacas graçao, ângulo horizontal, coordenadas x, y, descrições e cotas destacas cheias e com as frações você pode visualizar o gráfico do eixo no caso, planta do eixo clicando em planta do eixo você pode ajustar as alturas do os pontos do eixo também pressionando o ponto aumenta as alturas as escalas também ajudam na hora de inserir folha e carimbo feche a visualização gráfica clique em perfil longitudinal para visualizar o perfil longitudinal do eixo fecha a visualização gráfica e dê um vídeo de, de, de curva horizontal se reexibir é as curvas horizontais utiliza as barras de navegação os botões de navegação no nosso projeto foi inserido três curvas horizontais clique no botão calcular clique no botão gráfico para visualizar o gráfico da curva horizontal ajuste a escala temos aqui o um gráfico da curva horizontal feche a visualização gráfica feche a curva horizontal dê um clique duplo em seção primitivo. primitiva ou pressionar para exibir os dados. Selecione as estaques que deseja usar na tabela. Observe que a estaque a conta do eixo pertence ao eixo. E as distâncias são as seções. Os sentidos são a direita e a esquerda e os ângulos horizontais cópias as descrição. Clique no desenho da sessão no botão desenho da sessão para visualizar a sessão transversal primitivo clica ajuste a escala Clique no botão desenho pula a quantidade de sessões que serão exibidas no nosso caso de 12 em 12. Começa a visualização gráfica Clique em perfil, para visualizar o perfil, a planta planta, para visualizar a planta do, do eixo da estrada da, da seção transversal, do eixo das seções transversais Selecione o stack estátua, estátua 20 Clique no botão Continue de o Desenho a Seleção Agora clique em Superfície Para gerar um MDT Informe a distância 30 metros, tá bom Clique no botão OK Aguarde a triangulação Observe que foi inserida a nova guia chamada malha, é uma visualização em 3D, clique na barra vertical para poder inclinar o desenho, posteriormente clique na barra horizontal para poder girar o desenho, Clique novamente na guia Desenho. Clique no botão Curva de nível. Informe a distância vertical e a escala. Clique em OK para confirmar. Será inseridas as curvas de nível no de desenho. Você pode ajustar as alturas dos pontos também. fecha a visualização gráfica você pode ir na barra do menu vertical de um clique duplo em grade ou rampa para visualizar o grade observe que no grade você pode inserir um novo piv pode mover, ajustar e até excluir. Clique em Novo PIV, insira um novo PIV, ajuste as coordenadas X e Y, lembrando que o X equivale à distância. Vai inserindo PIV até chegar ao final do desenho e ajustando as distâncias. Ou quotas também. Você pode mover o PIV, clicando sobre o PIV e movimentando ele, clique em curva vertical, selecione o raio, clique sobre o PIV, informe o raio, clique no botão OK, será exibida a janela de curva vertical, onde você vai ter basicamente clicar no botão calcular e retornar. Selecione o tipo de curva vertical, simétrica, simétrica, aritmétrica clique em calcular, retornar, observe que a curva foi inserida. Vai para o próximo TV e informe o raio, clique no botão calcular, retornar, clique novamente no outro PV. Você pode dar dois enters, um cálculo e outro retorna. Você precisar utilizar o mouse. Agora vamos criar sessões tipo. Clica no Clique no botão converter sessão. Clique no botão converter sessões. Será criadas as sessões. Utilize os botões próximo, anterior, primeiro, último para poder navegar. Você, aqui você tem a lista das estacas. Estamos utilizando a sessão comum, poderemos utilizar a sessão tipo. Então, habilite a sessão tipo. Clique na guia Sessão tipo. selecione as sessões pré-definidas, lembrando que você mesmo pode criar uma sessão ou pode editar alguma existente. Você tem os botões de edição, como ajustar ponto. Clique no botão ajustar ponto. a coordenada x e y. Lembrando que o x aqui à a distância e o y equivale a 4. Você tem um ver tudo sobre ponto e um mova você pode criar uma nova seção e pode clicar em materiais também. Os materiais utilizados para aquela seção tipo vão ser pavimento nos dois segmentos. E aqui você tem preço por área, preço por metro cúbico no nosso caso aqui, já que temos dois parâmetros espessura e área, então ajustaremos o preço por metro cúbico de asfalto são só exemplos ilustrativos. fecha janela de material de orçamento clique novamente na guia desenho será exibido uma grande configuração da sessão tipo observe que você pode ter várias, utilizar várias sessões no mesmo projeto selecionando uma sessão para cada destaca. Então, destaca nesse caso destaca 0 até destaca 10 que seria utilizado a sessão 1 destaca 11 até o final e destaca 2 e os offsets também podem ser diferentes clique no botão ok observe que também utilize os botões para navegar as belas você pode inserir a quantidade que você quer que repita caso o seja mais profundo clique no botão converter seção tipo para a sessão acabada sim sim todos os dados serão lançados no módulo de sessão acabada aí no módulo de sessão acabada tem duas guias gráfica e tabela estamos usando a gráfica você pode utilizar as setas para movimentar Lembrando que essa sessão gráfica você pode editar também. A área para exibir a área de corte a termo da sessão e a administração gráfica. Você tem algumas opções de edição da seção. Por exemplo, você pode mover um ponto, criar um novo ponto, mover, ajustar, excluir e estender caso não tenha encontrado no primitivo. E pode mudar a inclinação do talude ou até mesmo da pista. Desabilita a área, clique em tabela. Aqui os dados estão em forma tabular com distância, sentido, ângulo horizontal. E as descrições que seriam os elementos utilizados na, na seção do pavimento. Clique no desenho de seção transversal, no botão desenho da seção transversal. Será exibido o gráfico da seção com suas respectivas áreas de corte e aterro e destaca clique no botão Desenhar ou Confirma para ir movimentando e exibir informe a quantidade de, de extensões que, que, que você quer que apareça né, na área de desenho Fecha a visão gráfica da sessão. Agora clique em, na barra vertical em perfil. Observe que o nosso perfil está com problema. E vamos explicar como corrigir ao final dessa videoaula. Você pode ir movimentando para frente. O erro ocorre na primeira estaca. que está fazendo? Volume, na barra vertical, clique em volume, será exibida a janela de volume. Na janela de volume você tem o respectivo volume de corte e a terra, área de limpeza. Você pode clicar no menu volume para exibir a área de limpeza. Foi calculado um em função do, da espessura. Emita os relatórios no formato texto. você tem o um relatório da limpeza de águia, na parte inferior do, do documento e na parte superior você tem o um relatório de volume. Clique em diagrama de massas, será exibido o diagrama de massas. Clique na guia diagrama de massa para visualizar o gráfico onde você tem a distância, as, as linhas e as que são as linhas de passagem observe que o, o aplicativo calcula um empréstimo para cada trecho você tem as opções de edição também das linhas mover, excluir, excluir, novo você pode exportar no desenho também no nosso caso aqui, como estamos com ela, o perfil não, não clique em atualizar para atualizar o gráfico e fazer clique na guia custo para visualizar os custos da escavação da compactação os cortes a clique na guia volume exime o volume de corte o valor do aterro de acordo com o fator de redução e a distância livre de transporte você tem a última coluna da tabela com o volume acumulado. Reconstituiremos o, o perfil longitudinal que está com ele Não um clique em se grade, será exibido o grade. Clique em converter sessão. Observe que a sessão tipo está corrompida. Exclua todas as sessões tipo. Selecione as sessões tipo. no nosso caso utilizaremos a sessão tipo 1. lembrando que você pode criar uma nova sessão clique na guia desenho clique no botão ok utilize os botão de navegação para visualizar que eu de como vai ficar clique no botão converter sessão todas as sessões serão convertidas para o modo de sessão acabada no modo de sessão acabada clique na guia tabela clique no botão perfil longitudinal observe que já não tem mais o um erro na primeira estaca clique no botão estaca final na caixa estaca final selecione a última estaca clique no botão desenhar seleção observe que você tem todo o perfil desenhado com um grade ou traçado das margens direita e esquerda do talude ou do barranco agora fecha a visualização gráfica dê um clique duplo em projeto completo em projeto completo a definição você pode ajustar os elementos, direção de descenso, fluxo, rotação, talude clique na guia, no botão, na caixa de texto subtrecho, ajuste o subtrecho você pode ativar ou desativar a faixa de domínio informando a distância da faixa de domínio ativar ou desativar clique na guia desenho selecione o subtrecho, observe certo cada um foi dividido em 400 metros e, os, e aguarde os dados sendo inseridos na área de desenho e até a próxima vídeo aula